Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma função simples, bacana, que vai ajudar muita gente, principalmente aquelas que não vão muito com a cara do Proc V ou do C, sente algum tipo de dificuldade, que é a função parâmetro, beleza? Uma função nova do Excel, relativamente nova, né? Do, da última versão 2019, e que vem para ajudar bastante aí, beleza? Ficou curioso? Fique após a vinheta que hoje vejam aqui que eu estou fazendo um jabá patrocínio de Marcos Top, patrocinador oficial do Botão do Excel, beleza? Beleza? Toca a vinheta e vamos pra cima. E notem, né, que você que assistiu o vídeo da semana passada, que felizmente a minha equipe arrumou aqui o meu negocinho. Tá bom? Zerati, vamos pra cima trabalhar, que faz tempo que não trabalha. Beleza moçada, a função de hoje é a função parâmetro, certo? Kevinho, meu caro, o que é a função parâmetro? Quando você tem um parâmetro, você concorda que é algo que você se compara né, para ver se isso está dentro? Por exemplo, qual que é o parâmetro de velocidade para um veículo? A hora que você senta lá no carro, você não vê o velocímetro, né, que vai de 0 a 180, 220, 140, sei lá o carro que você tem. O meu Fusquinha vai até 140. Beleza? Isso é um parâmetro, é simplesmente talvez aí, uma referência, algo que você se compara. É lógico, se procurar no Google, você vai ter aí a explicação correta. Para que serve isso? Para a gente comparar as informações, tá? Então, a função que nós vamos mostrar hoje, né, é uma função como eu coloquei na abertura. É, ela serve para fazer coisas que o Excel já faz. Por exemplo, um PROC V, um C, você consegue chegar no mesmo resultado. Só que ela é relativamente mais didática e mais fácil de se si. Aplicar. Então, para o um negócio não ficar perdido aqui, eu vou pegar um exemplo, né? Tem vários vídeos, na verdade, já na internet aí sobre a função parâmetro. E em vez de ficar aquele negócio, ah, excelente, é 10, ótimo, é bom, que bastante gente já fez, tá? Eu vou tentar pegar alguma coisa nova. Então, como a temática está aí, né, é, sobre a questão de Covid ainda, todo esse, esse negócio, e claro, né? eu peguei Covid, me ferrei, mas familiares muito próximos a mim também se ferraram. eu vou pegar algo relacionado aqui ao hospital, na verdade, mandando abraço para todos os profissionais de saúde, enfermeiros médico, sei lá, todo mundo que tá lá, que são heróis aí, agradeço, né? Eu, vocês aí, todo mundo, beleza? Salvinha de palmas pra vocês, tá? Então, um ponto interessante. Imagina que você chegou no hospital, Kevinho. Olha aqui pra mim, né? Ou outro exemplo, né? Quando você tem que fazer um negócio, cara, que você tá extremamente atrasado e você fala assim: você vai mandar um e-mail, o que você coloca no e-mail? Que é uma coisa urgente. Você sabe o que é o sinônimo de urgente? Mas será que urgente é um negócio que é realmente o termo correto? Quando você chega no hospital, você tem lá a área de urgência ou você tem a ala de, de emergência? Isso aí, você tá vendo putaria aí no celular, né? Eu tenho certeza disso, que você não olha pra mim. Você chega lá, é urgente ou emergente? E qual que é a diferença? Quando você fala assim, são países emergentes. Quando você vai dar aquela cagola e não consegue aguardar, você fala assim, cara, eu tô com um problema estomacal urgente, né? Preciso ir agora. E aí que essa confusão do termo, lógico que a gente tá brincando aqui, na verdade, se você for procurar nas informações, também eu só cheguei no raciocínio por causa de ver esse vídeo Se você for procurar nas informações médicas né, Aqui eu peguei, corta agora pra mim, cara Olha lá, ó, o sistema de triagem de Manchester O que é isso? Sei lá quando foi surgindo Mas veja lá, ó, nível 1 emergente, vermelho imediato, ou seja quando você tem um negócio que tem que ser feito na hora não há ver... na verdade ele não é um negócio urgente, ele né? é um negócio emergente é um negócio que está emergindo, lembra daquela cagola que você não consegue segurar é um negócio emergente, daí você ganha a fitinha vermelha e você tem que ser atendido imediato agora, se não é um negócio assim que tem que ser agora, mas é grave e tem que ser daqui a pouquinho é muito urgente, recebe o laranja, 10 minutos, urgente amarelo e assim por diante, ou seja essas são as classificações que a gente pode trabalhar, então além de aprender Excel, você aprendeu agora a diferença do emergente com o o urgente. Então, na verdade, que talvez seja correto você mandar um e-mail emergente quando tem que ser feito agora. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou criar simplesmente uma base de dados aqui, ó, com esses termos para a gente aí, enfim, entrar imediato. O que, que é isso aqui? É nível, cor e atendimento. Aqui, simplesmente o que eu vou fazer, eu vou pegar estas informações que estão aqui e vou transformá la no Excel. Então, não vamos é, ficar desagradando o nosso público vendo eu fazer isso. Então, vamos lá. Ó. Pois bem, o, o Kevinho, nós temos ali as informações, imagine que você aí no seu Excel, isto é uma base de dados, aí você fala assim: bom, Botão, eu quero criar uma estrutura em que eu vou colocar o um nível nesta célula aqui e quero que automaticamente ela apareça qual que é a cor. Respectiva daquele nível que eu coloquei. Então, para você que já trabalha um pouco mais do Excel, como é que você pode fazer isso? Existem várias formas de se fazer, tá? Por exemplo, você pode fazer um PROC V, que você vai procurar este valor neste conjunto de dados. Lembra disso, é achar a coluna respectiva, então tem vídeo disso aqui no canal. Você pode fazer por C, Se aqui é igual a aqui, então isso. Se não, se aqui é igual a aqui, então isso. Ou seja, é uma outra forma. Qual que é a desvantagem de se utilizar o PROC V, qual que é a desvantagem de se utilizar é, o C nesses casos em relação ao parâmetro que eu vou mostrar para vocês. A desvantagem é a assim, seguinte, você vai precisar de um pouquinho mais já de experiência no Excel, porque o PROC V não é aquele negócio pá, abriu o Excel, vou aprender a fazer, ele é um pouquinho mais chato. O C, cara, você tem que ficar abrindo e fechando parênteses, então isso é algo que enche muito o saco das pessoas. tá? Então pelo parâmetro, como eu disse, ela vai fazer a mesma coisa, ela é mais limitada que essas duas, só que é um pouquinho mais didática. Tá? Então imagina que eu vou colocar aqui ó, emergente e aqui ao lado eu vou aplicar a função função parâmetro, então vamos lá, igual parâmetro, pontos importantes, note que parâmetro é com acento, Tá? Tudo bem que o Excel, se não me engano, ele já está corrigindo quando você coloca sem acento, deixa eu ver. Não, no caso não corrigiu, mas então tem que tomar cuidado na digitação, procure nunca digitar e sempre dar dois cliques em cima dela ou clicar o TAP. E olha lá o que ele vai fazer, basicamente é mais ou menos a explicação de parâmetro que eu dei para o nosso Kevinho, né? Avalia uma expressão em uma lista de valores e retorna o resultado correspondente para o primeiro valor coincidente, ou seja, você vai pegar uma lista, vai ver se aquele valor está na lista, se ele tiver você vai pegar um valor respectivo que você mandar. Se não houver nenhuma correspondência, será retornado um valor padrão opcional ou o um famoso hashtag ND que deixa sua planilha feia para cacete. Tudo bem, depois a gente fala disso. Tá então, ali, ó. Qual é a expressão? Qual é o termo que você quer comparar? Quem que você quer verificar na base de dados? Você concorda comigo que é o emergente, o que Beleza? Bom, emergente. O emergente, você vai procurar se ele está ali na base. Se ele está onde? Se ele está aqui. Tá vendo? Então fui lá, procurei emergente, se é igual aquele parâmetro que está aqui, né? Na verdade, ó, peguei esse aqui em cima e comparei com esse camarada do lado. Se for verdade isso, Kevinho, eu quero que apareça a cor vermelha. Se não for verdade, o que, que você vai fazer? Você vai pegar o padrão 2, que é o muito urgente, que é a segunda opção que eu tenho, e entregar o resultado 3. Se não for nenhum dos dois, você vai pegar o outro parâmetro e vai encontrar a respectiva. Então note que simplesmente é uma função C meio mascarada, né? só que você não precisa ficar abrindo um C dentro do outro C, você não vai precisar ficar abrindo a maldição de todos do, os parentes, não tô xingando o C pelo amor de Deus, o fórmula que mudou a minha vida. Só estou falando que é uma forma um pouco mais didática de se trabalhar com as opções, certo que mesmo? Então querido, você vai fazer isso até até aonde você tiver as informações. Evidente, aí que vem as limitações da nossa querida parâmetro. Botão, eu tenho uma base com 127 informações, você consegue? Não. Por quê? Porque se você olhar aqui no, no Google, a função parâmetro, ela consegue fazer a validação até 126 valores. Ou seja, primeiro ponto é isso, que ela tem uma limitação. Você tem uma base de dados grande já. Segundo ponto, você concorda comigo, vinho Que é um saco você ficar vindo aqui e selecionando as informações. Então assim, em termos de praticidade, é muito mais prático, rápido, você fazer um PROC V, por exemplo. Mas, mas, de novo, o parâmetro está aí para vocês. Beleza? Olha lá, fechei o parênteses, dei um enter, olha lá que legal, ó. emergente, vermelho. Se eu colocar aqui, ó, pouco, urgente, o que, que vai aparecer ali ao lado, vem? Meu Deus do céu, gente. Pouco urgente, vai aparecer o verde. Porque ele está pegando esta informação, está comparando com este parâmetro e está trazendo o parâmetro respectivo. Dá para fazer depois para atendimento, para outra coisas? Dá. Aí você vai construindo. Beleza? Basicamente, o vídeo de hoje era isso. A gente mostrou, fecha aqui para mim. A gente mostrou uma opção, uma alternativa para você que está começando, que não tem muita familiaridade com Excel, de fazer comparações ou estabelecer parâmetros sem ser, por exemplo, pelo Proc V sem ser, por exemplo, pelo, pela soma C ou alguma outra que deve ter também que dá pra fazer, tá? Qual que você vai usar? O que o seu coração mandar, meu querido? Porque a planilha é sua, o nível de dedicação, etc. Então, não tem que negócio. Nossa, mas eu faço pelo parâmetro, faço pelo PROC V, bem melhor, meu amigo. Cada um sabe até onde dói o seu negócio, tá bom? Então, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva, toca sino, porque a gente vai procurar trazer sempre conteúdos aí pra vocês, beleza? E deixe nos comentários também aí, possível temáticas a serem trabalhadas em breve. Tá bom? Moçada, o vídeo de hoje era isso com o meu botão aqui consertado e o boné do nosso patrocinador oficial Marcos Tó, se você interessar, depois semana eu te mando o WhatsApp dele ou o Instagram. Ah, e dá pra mandar zoando também ele, por favor, no WhatsApp. Um beijo pra todo mundo, beijo nas crianças, beijo nas meninas, chute nos meninos e até a semana que vem. Tchau. Tá? Tá? Tá? Né? É, tá? Beleza? Então, tá bom? Né? Tá? Tá? Então, olha que legal, beleza? Ok. Tá? Tá? Bom, né? Bom, tá? Tá? Tá? Né? Tá? Então, certo? Tá? Então, tá? É. Então, tá? Ok. Tá? Bom, tá?